Oi gente linda, tudo bem por aí? O penteado que eu estou trazendo hoje Também dá para fazer em criança, em adulto, em cabelo curto, cabelo comprido É um penteado bastante versátil Nós vamos fazer vários torcidinhos aqui em cima E depois vamos elevar esse cabelo para ele ficar mais cheio Então no cabelo cacheado, isso aqui fica tudo enroladinho, fica maravilhoso essa foi uma sugestão da Paloma Cruz de Brasília. Paloma, um super beijo para você e muito obrigada. Quero aproveitar gente para desejar um 2020 muito maravilhoso para todos vocês. Que seja um ano de colheita, de realizações. Muito obrigada pela sua companhia e por assistir os vídeos. Não sai daí não, que eu volto já já. boneca, ela tem franja. Então eu vou separar porque é, é muito curtinho, tá? Eu já cortei o cabelo dela, inclusive tem um vídeo aí desse corte que eu repiquei. Então aqui na frente eu separo faixa uma faixa de cabelo de um dedo mais ou menos e eu vou fazer isso em toda essa frente, tá? Depois que eu tirei esse um dedinho de mecha, eu prendi de todos os lados, ó, deixei bem separadinho. E agora, com um gel ou uma serinha modeladora, você passa bem nessa mechinha, porque alinha os fios e ajuda a tirar o frizz. E aqui na frente costuma ter cabelinho novo. Vou começar pegando uma mechinha aqui na frente, divido em duas, aí eu vou rodar. Cada mechinha pro mesmo lado e cruzar pro lado oposto. Pego uma mechinha, adiciono em um dos lados, rodo, cruzo pro outro lado. Agora, nessa mechinha de baixo. Se eu comecei pela mechinha de baixo, então eu vou acrescentar cabelo sempre na mecha de baixo, Rodei para a direita, cruzei para a esquerda. Mantenha o cabelo sempre baixo, sempre rente a, ao couro cabeludo e não puxem muito o cabelo, principalmente se for de criança. Se você ficar puxando aqui o couro cabeludo vai ficar dolorido. Aqui essa mechinha inteira, vou reservar. Novamente peguei outra mecha, mais um pouco de cerinha, fui lá na frente, busquei uma mecha pequena, dividi essa mecha em duas partes. Vou girar cada parte para o mesmo lado e cruzar para o lado oposto. O cabelo que eu for adicionar vai ser sempre na mesma mecha. Se eu tô pegando a mecha de baixo, todos eu vou adicionar na mecha de baixo. E de novo, vou rodar para o mesmo lado e cruzar para o lado oposto. Colocando mais cabelinhos na mecha de baixo. E assim eu vou fazer até o fim desta mecha e em todas as mechinhas que eu repartir. Junto com a anterior E agora Vou fazer a mesma coisa Até chegar Na mesma altura do outro lado Só assim já fica bem bonito, né? Nós vamos incrementar um pouquinho mais. Aqui é a terminação. Você pode fazer várias coisas. Você pode prender o elástico logo depois que terminou o torcido. Você pode prender o elástico lá no final, onde eu reservei. Ao invés de reservar, você pode deixar lá no final, que aí vai ficar os torcidinhos caídos aqui. Você pode segurar tudo no rabinho e prender um rabinho só. Você tem várias opções aqui. Eu vou prender logo na terminação. Acabou o torcido, eu vou prender com um grampinho. Bem preso. Vou fazer isso em todos eles. E olha, eu coloquei assim os os grampinhos em cruz para segurar melhor. Agora que eles estão bem firmes, eu posso tirar e desenrolar, desfazer esses enroladinhos. Vamos pentear. E agora, ó, eu prendi para trás e agora eu vou voltar prender para frente. Cada um desses enroladinhos eu vou prender para frente. Que aí eu vou voltar com este, com essa parte aqui para trás, e ela vai ficar mais alta aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa com todos os torcidinhos. Desmanchar e prender para frente. Agora, com cuidado, você vai desfiar esses. Olha que tá bravo esse bem de vi. A gente vai desfiar aqui no pezinho antes de jogar para trás para ele ficar erguido aqui. Ó, divide em duas ou três partes e faz a mesma coisa desfiando sem atravessar o pente lá do outro lado. Tá, ó. Não é para virar o pente assim. É você. Desfia só na parte de trás Pode jogar um spray E traz de volta pra frente Agora eu tô pegando todo o cabelo E vou pentear Pode passar a pomadinha para tirar o frizz para baixar e vem ajeitando. Agora, a franja você reparte no meio do lado do jeito que você gostar. Ó, vamos pegar aqui a franjinha, penteia bem para cima com o Babyliss. Você vai colocar próximo à raiz. E vai fazer uma curvinha pra cima. Assim. Com o resto do cabelo, você vai. Você vai enrolar pra, pra trás, né? Lá em direção à orelha. Do outro lado, a mesma coisa. Acho que esse babyliss tá muito quente que ficou um monte de cabelo grudado aqui, ó. Gente, olha o que eu fiz! Eu não vi babyliss, esquentou demais. Pra cima. E para trás, para não ficar essa coisa assim muito engessada, vamos segurar aqui em pinça, ó, dedinho encostado na testa e puxa para cima aqui, puxa para cima. Cliente fecha os olhos, spray na frente, spray atrás, a sopra para secar mais rápido. O que sobrou, você abre e joga spray. Do outro lado, igualzinho. E hoje tem beijo para Aline Silva, de Cascavel, no Ceará. Ellen Oliveira, de Jundiaí, em São Paulo. Neia Guzman, de Monte Sião, em Minas Gerais. Jaqueline, de Boa Vista, em Roraima. Estou deixando o arroba dela para vocês seguirem. E quem mandou foto foi a Nailane Mendes, de Teresina, no Piauí. Também estou deixando o arroba dela para vocês seguirem. E a Edneide Fontes, ela é de Ipiranga, também no Piauí. Um beijo, meninas, e muito obrigada por participar. E esse é o nosso lindo maravilhoso de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, deixe o seu like, muito obrigada por assistir, até uma próxima!